Espero que todos vocês estejam bem, familiares de vocês também estejam bem, na medida do possível, né? Bom, vamos começar com Miguel. Ah, e o Miguel iria apresentar inicialmente quem também se inscreveu antes junto com a Mônica. Entretanto, a Mônica entrou de férias, mas tenho certeza que o Miguel vai fazer um ótimo papel aqui vai conseguir falar muito bem sobre o PUD. Bom, o Miguel ele vai falar sobre democratização tecnológica e fabricação digital e robótica. Ele é aluno de graduação de Desenho Industrial pela UF, trabalha com criatividade e prototipação há quatro anos, possui interesse em Design, Tecnologia e Educação. Na UF, ele teve a oportunidade de ser monitor do Laboratório de Modelagem e Prototipagem, é monitor de modelagem física e monitor de computação gráfica. Realizou estágios na Moleque Ideias e no, Espa e no Espaço Maker da Escola Sesc. Hoje é designer na Moleque de Ideias, Consultor em Cultura Maker na plataforma urbana digital do Engenhoca, o PUD, que fica em Niterói, sendo um dos colaboradores da plataforma Maker. Bom, Miguel, agora é com vocês. E se você quiser compartilhar a sua tela, quiser complementar a sua apresentação, muito obrigada pela bem. sua participação. Nada. Eu que agradeço, bom dia, obrigado pelo convite. É, acho que a Caroline já passou aí um bom resumo profissional meu, então eu não vou me estender muito nessa parte, eu vou entrar direto na apresentação. Então, bom dia. É, eu escolhi, né, conversando com a Mônica, inicialmente a gente decidiu, faço democratização tecnológica, fabricação digital e robótica, porque está muito alinhado com o que a plataforma desenvolve, né? E aí, no início da apresentação, gostaria um pouquinho de conversar sobre o que é essa plataforma, né? Uma plataforma que se encontra aqui em Niterói, na cidade de Niterói, né? Vizinha do Rio. E aí a Plataforma Urbana Digital da Engenhoca, ela tem como intuito ser um ambiente de divulgação científica, popularização da ciência e acesso às novas, tecnologi as novas tecnologias e também fomento de inovação. Ela trabalha com três eixos, digamos assim, o fomento da ciência, tecnologia e inovação, promoção de acesso à tecnologia para populações de regiões periféricas, né? levar a tecnologia também para esses locais, para as pessoas que inicialmente não poderiam ter acesso por conta de custo, por conta disso estar geralmente centralizado, né? E promoção da educação tecnológica para qualificação, geração de trabalho e renda. né? É importante que a gente ofereça tecnologia, mas que também a pessoa consiga usar a tecnologia, consiga saber é, aplicar aquela tecnologia nova que a gente está trabalhando. né? Então a gente trabalha com esses pilares e isso de certa forma acaba abraçando um pouquinho em todos os projetos que a gente realiza. E aqui está a foto da fachada da plataforma, eu acho que aqui já dá para a gente ter uma ideia e conversar um pouquinho sobre como é que é, né? já que a gente não pode estar lá nesse ambiente físico agora. É, uma coisa que eu acho muito interessante e legal de ressaltar é que a plataforma ela tem uma arquitetura toda é, viabilizada para acessibilidade, para o cadeirante poder usufruir do espaço também. É, outro ponto interessante e que eu acho muito relevante de sempre citar quando a gente aborda a plataforma é esse olho, né? essa parte oval ela serve também para se trabalhar com cinema, né? se faz o cinema na plataforma, consegue se projetar nessa tela e fazer um cinema para a rua é, essa atividade por enquanto está suspensa no período de pandemia mas é uma atividade que a plataforma também faz para promoção de cultura e tudo mais e aí aqui umas fotos também que eu trouxe da entrada da plataforma, né? já dentro da plataforma. É, o primeiro andar da plataforma, ele é todo para ser utilizado com computadores, ele é todo utilizado para se trabalhar como um, um, um grande espaço colaborativo. Então, a, aqui a gente tem computadores né, de linha gamer, a gente tem computadores para é, trabalho escolar, para trabalho... De, de, de diversos, eh, as possibilidades são quase que gigantes quando a gente fala desse espaço, né? Então, também trouxe aqui umas fotos para ilustrar. E aí, entrando agora no assunto, né, que a gente escolheu abordar, que seria democratização tecnológica, né? O que é democratização tecnológica? Democratização tecnológica tem como objetivo tornar acessíveis tecnologias para a prototipação de ideias e promover a capacitação para a sua utilização. Antigamente, quando você tinha uma ideia, o que acontecia era que você tinha recursos muito limitados para você poder prototipar a sua ideia, para você poder levar a sua ideia à frente. E aí o que acontecia é que muitas vezes as pessoas não se sentiam motivadas para poder projetar, para poder criar, né? E a, a produção, digamos assim, de um material um protótipo e tudo mais, ficava muito recluso à indústria. E aí o que a gente vê né como democratização tecnológica, existem vários fatores, mas eu separei três aqui que eu acho relevantes, que seriam as versões de mesa. né Como aconteceu com várias e várias tecnologias, é, a, a tecnologia ela surge grande, né como o computador, como o que ele surge grande e vai se miniaturizando ao ponto da gente conseguir levar para casa. Isso é o que tem acontecido agora principalmente com as impressoras 3D, né? elas começaram como nos anos 90 com um, um maquinário muito grande e eles foram se reduzindo a ponto de a gente conseguir levar para casa, a gente conseguir ter numa bancada ou na nossa mesa de escritório e afins. É, atrelado a isso, a gente também teve a cultura hacker e maker, que veio crescendo muito com os últimos anos, e também a aplicação do STEM dentro de sala de aula. Então, o interesse nessa tecnologia, é, dessas novas tecnologias de prototipação, de criação de ideias, ela foi crescendo também. E o último tópico que eu trouxe aqui foi a promoção de acesso, né é, promoção de acesso da tecnologia para essas regiões periféricas, poder levar essas tecnologias é, e, e todo o conhecimento que está agregado a elas também para essa população, no nosso caso a Engenhoca, né? que é um bairro aqui de Niterói. É, no final do ano passado, mais especificamente, se eu não me engano, em outubro, ou em novembro, não me recordo, em outubro, eu acho, a gente inaugurou a plataforma Maker, que é, seria uma extensão da plataforma urbana digital da Engenhoca. A plataforma Maker ela foi pensado para trazer todos esses equipamentos para a plataforma, e promover a capacitação de uso também. Então, a partir do momento que a gente criou esse espaço, ele foi concebido para se trabalhar com a população do entorno e eu, atrelado ao oferecimento de cursos e capacitações para esse maquinário. Então, a gente trabalha nesse espaço com bordadeira eletrônica, com uma plotter de recorte, com impressoras 3D, com corte a laser, e todo esse espaço, ele é pensado para ser educacional, ele é pensado para se trabalhar para a capacitação é, das pessoas. né? Então, atrelado às impressoras 3D, a gente tem um curso que é voltado para a capacitação dos primeiros passos em impressão 3D. A gente também faz, os, é, semanalmente, um Open Day, onde as pessoas podem ir conhecer essa plataforma Maker é, sem necessariamente ter nenhum conhecimento prévio. Serve para que as pessoas tenham um primeiro contato com a tecnologia, para depois, caso elas queiram retornar e fazer um curso, elas poderem fazer também. Um fato que eu acho muito interessante é que toda essa estrutura foi construída dentro de um container, né? Que geralmente o container ele é um expoente da fábrica, né? E aqui a gente tem o contrário, a gente tem uma fábrica dentro de um container. E aí falando um pouquinho de fabricação digital, né? Tudo, todos esses equipamentos que a gente está, a gente está abordando dentro desse ambiente maker, eles estão ligados à fabricação digital. Fabricação digital é um conjunto de ferramentas, né, para desenvolvimento de produto com base em modelos criados em ambiente virtual. O que, que é isso? Significa que para você operar aquele maquinário você vai precisar de um computador, né? Diferente do artesanato, onde geralmente a técnica está com o artesão. Aqui a gente tem uma capacitação, mas quem efetivamente conduz o maquinário é o computador. E aí a gente tem os modelos 3D, que são os modelos tridimensionais utilizados para impressão 3D, geralmente os arquivos são STL e tudo mais, os desenhos de CAD, que são geralmente utilizados para corte a laser e router, CNC, e desenhos vetoriais, que são desenhos geralmente utilizados para cortadora laser, plotter e bordadeira. E aí aqui eu trouxe também, né? Como é que se dá uma etapa de prototipação dentro de, de, de um ambiente como esse, né? E aí a gente tem geralmente uma ideia, uma ideia do que que a gente vai produzir, né? Um modelo 3D, fatiamento desse modelo para poder imprimir, o upload dele para a máquina, qual o filamento material que você vai usar, configuração desse maquinário, é, como é que você utiliza a impressão, a impressora né, mesmo, propriamente dita, para impressão, quais os cuidados que você tem que ter na hora de manusear esse, esse material que foi impresso e o pós-impressão, seria quando você quer dar, trazer acabamento para a peça e tudo mais. Isso tudo é abordado dentro do curso de impressão 3D. Eu acho legal trazer essa ideia porque serve para a gente poder orientar de trabalho, se dá, quando a gente simplesmente vai imprimir uma peça, orienta alguém nessa impressão. E aí, finalmente, falando de Arduino, né? Eu fui convidado para falar sobre aplicações em Arduino e cadê o Arduino? Estou falando, falando, falando e não chegamos a ele. Então o Arduino ele é uma plataforma de prototipagem elet eletrônica de código aberto que permite aos usuários criar objetos eletrônicos interativos, né? É, o Arduino ele é uma placa, eu, eu acredito que todos já tenham pelo menos visto uma foto, é, e basicamente as possibilidades com o Arduino são gigantes. O, com o que você vai aplicar a, a tecnologia se dá muito do seu projeto. Já tive a oportunidade de participar de projetos onde a gente aplicou o Arduino para ensino de robótica, já tive é, colegas de trabalho de design que utilizaram o Arduino para a criação de um colete interativo para museu, onde você tem uma relação sensorial quando chega é, próximo à a, a, a arte que você vai observar, é, mas focando agora um pouco dentro da plataforma, né, aonde a gente usa Arduino na plataforma a gente utiliza muito atrelado ao ensino de robótica para apresentar o conceito de programação e lógica voltado para o Arduino, é, para se trabalhar a robótica de uma maneira mais ampla. Em seguida, a gente tem cursos também que abordam o IoT, seria a Internet of Things, ou Internet das Coisas, é, para projetar soluções para problemas reais através de dispositivos de internet. Aí é que a gente começa a entrar com o assunto sobre automação também. E a gente utiliza também para a infraestrutura da própria plataforma. A gente aceita projetos que possam trazer algum benefício para o nosso ambiente de trabalho, né o próprio ambiente físico da plataforma. E aí aqui eu trouxe algumas fotos do curso de robótica. Né? Algumas fotos do curso de robótica com o pessoal começando a linkar um, um Arduino Mega com a protoboard. É... E aqui é a Mônica, nessa segunda foto é a Mônica aqui. E aí a gente oferece esse curso, né? No momento os cursos presenciais eles estão suspensos, a plataforma está trabalhando online. Vou falar disso adiante. E também a gente está com um projeto de uma horta uma horta sustentável e autoirrigável, né? Onde a gente tá com esse, a gente tem esse jardim na frente da plataforma e a gente tá está estudando já tem algum tempo, como desenvolver uma horta para esse jardim que seja auto irrigável utilizando o próprio Arduino e sensores de umidade no solo. né? Então a gente também está com esse projeto. E aí, falando agora um pouquinho desse período de quarentena, né? devido ao Covid, nossos arranjos sociais foram plantados de forma a reordenar as ações e atividades antes desenvolvidas e, sobretudo, garantir a preservação da vida. né? Então, a Mônica, que é responsável pelo curso de robótica atualmente, ela não iniciou a turma esse ano por conta da pandemia. Né? A pandemia começou em março, a gente teria uma, um curso aberto em março, mas ele ainda não se deu e a gente está estudando como abordar isso agora online. A gente já está oferecendo vários cursos online e eventos online é, gratuitos, né? como a conexão com a plataforma e, e outros cursos que são voltados para esses momentos de como lidar com essas tecnologias novas que a gente está utilizando para continuar os nossos trabalhos, os nossos encontros. E a gente também fechou uma parceria com a UF, né? uma parceria que a gente julgou muito importante, que é a plataforma MAKER, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, está produzindo os protetores faciais para profissionais da saúde, são os face shields. É... E aí eu vou mostrar um pouquinho deles aqui também. E aqui são os face shields, né? O que são os face shields? Eles são um material que a gente usa ABS para a criação dessa viseira inicial que vem pega aqui na testa, né? E a, é, isso é tudo impresso em 3D. A gente utiliza as impressoras da plataforma para imprimir. E a gente também está cortando esse PETG, g né? Que é esse visor mesmo, a parte que pega aqui na frente. Também está sendo utilizada a cortadora laser para a produção. De, desses EPIs, né, equipamentos de proteção individuais, que estão sendo distribuídos aqui nos hospitais, nos nas clínicas de saúde aqui de Niterói. Aqui eu acho que acabou sumindo um slide, mas é, falando um pouquinho dos cursos, né, que a gente está oferecendo. A gente já é, ofereceu um curso sobre como criar o seu podcast. É, a gente criou, a gente tem feito conexões com a plataforma, que são eventos onde a gente convida colaboradores. É, da própria, da própria plataforma e também colaboradores externos, a gente teve um recentemente com os, os professores da UF conversando sobre material, conversando sobre prototipação, então a gente tem também movimentado tudo isso. Eu coloquei aqui ao final o site, para que vocês possam dar uma olhada, lá também são ofertados os cursos que a gente oferece e os eventos que a gente realiza. E eu queria agradecer o convite para poder... Vi aqui explanar um pouco sobre. Agradecer a plataforma, a IDACO e a Subsecretaria de Ciência e Tecnologia de Niterói. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Miguel. Bom, o Natan ele é do Liluzoni, ele pode falar um pouquinho mais também. É, e ele vai falar sobre como trabalhar letramento em programação e internet das coisas em ambientes educacionais. Ele é formado em Licenciatura em Física pela Universidade de São Paulo. Depois de atuar como professor do Ensino Fundamental II, se especializou no desenvolvimento de materiais e currículos educacionais que integrem tecnologia, arte e criatividade. Paralelamente, possui uma startup de edtech e desenvolve projetos cenográficos com design interativo, trabalha com fabricação digital e é pesquisador pelo LSI Tech da PoliUSP. Olá, então, Obrigada por aceitar o convite. E legal, você... legal. Tá, antes de compartilhar para ocupar a tela toda, queria agradecer o convite, Carol. E também falar que ah, gostei muito do que você falou, Miguel. É muito importante tudo isso, a democratização né, da tecnologia e, e também da educação. É, depois a gente conversa um pouquinho mais, gostei muito do que você falou. Bom, agora vou compartilhar. Hum, pronto. É, pessoal, é, vim aqui falar... né? de algumas coisas. Pensando nesses novos espaços de prototipagem e aplicações em Arduino, trabalho muito com isso, principalmente voltado para a educação. Eu acredito que tem muita potência nesse tipo de... Enfim, essas plataformas, essa esse uso da tecnologia. Ele traz algumas coisas que às vezes é mais difícil da gente encontrar ou criar experiências dentro da educação sem, sem usar algumas dessas coisas, né? É muito importante também a gente usar essas ferramentas para conseguir, enfim, alcançar outros lugares que a gente não consegue, né? E nesse momento da pandemia, nesse momento à distância, é, eu que trabalho também com formação de educadores, eu encontrei outras né, pessoas que pesquisam as mesmas coisas, é, novas dificuldades, né, de como conseguir fazer esse trabalho que a gente fazia presencialmente é, em espaços, né, de forma colaborativa, todo mundo junto, mão na massa, e como é que a gente vai fazer isso agora sem se encontrar. Antes de falar disso, que é o tema principal, queria apresentar, quem a Carol falou, o Liluzone, que é um makerspace lá em São Paulo, quer dizer, aqui em São Paulo, né, que aqui é uma foto dele do andar de baixo, são dois andares, o andar de cima ele tem salas, né, uma casa, e nessas salas são salas privadas, né, dos projetos, empresas que estão nesse espaço e somos quatro sócios. E o andar de baixo a gente fez um andar de uso comum, né, com várias ferramentas. Aqui na direita, por exemplo, tô eu, né, quando tava calor e não tinha pandemia, quando a vida era um pouco melhor. E eu tô na, no makerspace né, da casa mesmo. Aqui na esquerda a gente tem a parte de eletrônica e a salona. A gente faz várias formações, a gente faz vários encontros sempre voltados com a temática mão na massa, maker e tecnologia. né Também desenvolvimento de projetos para empresas e outras coisas. Aqui aqui uma foto um pouco mais perto com o Nepo Yamari lá no Maker Space. Enfim, a gente tem cortadora laser, impressora 3D e uma fresadora de circuitos. né? Então a gente consegue montar vários projetos e também se apropriar dessas técnicas para desenvolver projetos educacionais. É a nossa cortadora laser e também tem um laboratório de bioprototipação né da Lina que enfim ela trabalha com biohacking lá faz enfim plásticos a partir de bactérias colônias de bactérias secas enfim e como é que a gente consegue pegar toda a pluralidade que acontece no espaço desses e colocar ela agora no ambiente digital né que é mais ou menos espaço de prototipagem e aplicações em Arduino à distância. Como é que a gente faz isso agora? né? Trabalhando e vendo, né? Algum conversando com muita gente, eu encontrei, a gente sempre tem os desafios clássicos, só que a gente agora tem os desafios clássicos com novos desafios. né? E eu peguei alguns deles aqui, que seja por exemplo, o letramento em novas tecnologias ou desenvolvimento de projetos com hardware, né? letramento em novas tecnologias, quem usou né Arduino, quem nunca o programou, como é que você vai trabalhar com uma pessoa que nunca fez nada disso a primeira vez e a distância né é bem mais difícil e se fosse só programação seria ainda mais fácil mas sendo mão na massa né com Arduino que você tira a programação do computador e leva para o mundo físico como é que você vai trabalhar essas questões de hardware circuitos fora como é que você vai fazer a parte de desenvolvimento de projetos coletivos? Primeiro, porções de ferramentas e materiais, que nem todo mundo tem em casa as ferramentas que precisa para desenvolver os projetos da disciplina. Mas também, como é que a gente vai conseguir fazer essa coisa? Porque para fazer um projeto mão na massa, é muito mais fácil a gente fazer em um grupo, né? entre elas o apoio de outras mãos. E agora, como é que fica isso? E também, né? no ambiente à distância, porque tem várias formas de colaborar, né, que não só com a mão. Então, eu quero apresentar um pouquinho das formas que a gente tem trabalhado com, com essas questões à distância e, enfim, formação de professores. É, essa apresentação aqui, ela foi inteira feita né, com base nesse Code IoT, que eu quero apresentar para vocês agora. O Code IoT, ele é uma plataforma da que é uma parceria da USP com a Samsung. né? Na USP, lá na Engenharia Elétrica da Poli, com, no, com o grupo da Roseli de Deus Lopes, que é com quem eu trabalho. E aí tem várias pessoas legais trabalhando nesse projeto. E ele tem duas frentes. Uma são essa plataforma online, tem seis cursos, né? E IoT, gente, para quem não sabe, é a Internet das Coisas. Né? A Internet das Coisas é a gente conectar objetos que não são normalmente conectados à internet, mas a gente começa a conectar eles, né? porque agora a gente consegue com Arduino e outras plaquinhas. É... O... A internet das coisas ela é muito um lance de você... Claro, a gente tem um celular, a gente tem computador, a gente tem televisão, essas coisas, hoje em dia, né? elas já se conectam à internet, a gente já está acostumado com isso. E a internet das coisas é você trazer outras coisas e qualquer coisa é ligar na internet, você faz um circuito, você controla ele, né, ele todo programado e você manda uma informação, por exemplo, liga ou desliga pela internet. Você pode ler um sensor, por exemplo. E aí você consegue fazer essa comunicação e criar esses ecossistemas que conversam. E tava até conversando com uma amiga sobre isso, ela falou de um dos projetos, um chama, chama TeleGarden, né, que você consegue, que era um, um projeto, acho que dos anos 80, lá de Berkeley, da Califórnia, para você que era tipo um braço robótico que cuida de um jardim à distância. Né? E você pode fazer coisas, claro, muito mais simples do que isso, que é um, um robô que, que faz toda a parte da, da jardinagem, mas você pode conectar a parte de temperatura, a parte de luz, todas as outras coisas na internet. E até chegar na internet das coisas, a gente passa por várias outras vários outros aprendizados, né? que são separados aqui em cursos. Então, tem introdução à internet das coisas, fala um pouquinho sobre o que é a internet, como é que ela funciona, esses protocolos, é bem tranquilo. Essa plataforma, gente, ela foi feita é para educadores e alunos, né, os dois. Você pode trabalhar com os seus alunos, por exemplo, e também sugerir que eles mesmos usem a plataforma, não precisa ser o professor, o educador, a interface de comunicação. Então, aprendendo a programar, que esses bloquinhos aqui são do Scratch, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, aí tem um pouquinho de eletrônica, aí sim, programação física com Arduino, desenvolver aplicativos com o app Inventor do MIT também, que é gratuito, e depois você conectar tudo isso pela internet e fazer os seus projetos. Esses cursos, gente, eles são 100% gratuitos. E o outro lado dessa plataforma do Code IoT, são as formações presenciais. As formações presenciais que a gente fazia presencialmente aqui em São Paulo, né, até começar essa coisa do distanciamento social, é, era realmente muito legal, porque vinham entre 80 e 100 professores, geralmente de escolas públicas lá na USP, e a gente batia um papo, a gente fazia oficina, é, fazia esse primeiro passo do letramento e desenvolvia projetos e planos de aula com os professores, né, tudo junto. E adaptando agora para o ambiente online, a gente fez o Code Day 1, né, que aqui já está arriscado porque já acabaram as inscrições, que é, tem dois temas. O tema um é aprender a programar com Scratch, então a gente vai pegar desde coisas bem básicas de como usar o Scratch, que é uma plataforma, como começar esse pensamento computacional. E o segundo encontro é de programação física com Arduino. Né? E a primeira parte do Scratch ela é mais tranquila porque ela é inteira online, né? a gente não precisa de uma placa, qualquer pessoa com computador pode acessar. E agora a gente vai fazer hoje vai ser o primeiro dia da programação física com o Arduino, né? Dia 22 a 29 de agosto, que são dois, dois sábados. E a gente migrou o primeiro encontro que a gente fazia tudo com o Arduino, no, programa, no ambiente do Arduino. Eu queria apresentar para vocês agora, gente, uma a primeira plataforma que a gente tá que a gente resolveu usar para trabalhar essas questões à distância. Depois eu vou passar essa apresentação, a Carol vai, vai passar para vocês essa apresentação, tem um monte de referências. Sugiro que quem queira trabalhar com os alunos, ou aprender um pouco, use o Tinkercad, ele é gratuito, só precisa, não precisa nem se cadastrar, mas se você se cadastrar, você consegue salvar os seus projetos. Você pode fazer coisas desde modelagem 3D, até a parte de circuitos, né? e ele tem um simulador dentro dele, e nesse simulador, que aqui os projetos estão meio bagunçados, vamos pegar esse aqui, por exemplo. Então, você consegue editar e você consegue dar um play no projeto e simular como se fosse na vida real. Com isso, você resolve o problema de, por exemplo, hardware, né? Você vai mandar um kit para cada aluno, onde vai vir esse dinheiro? Como é que vai fazer tudo isso? E aí, a gente resolveu quebrar esse segundo encontro de Arduino, que três horas em cada, para usar o TinkerCAD. Então, hoje, né, que é o primeiro sábado, a gente vai usar ele com os alunos, enfim, fazer prototipação com ele. E sábado que vem, a gente vai usar de volta o Arduino com a física, vai fazer os exemplos e as outras coisas. Queria apresentar também o Scratch, gente, para quem não conhece. O Scratch ele foi desenvolvido pelo Lifelong Kindergarten, lá no MIT, né? com, com a galera do Puppet, né? e que agora está tá nas mãos do Mitchell Resnick. Eles pegaram o logo e, e transformaram no Scratch, que, enfim, ele é um ambiente muito legal para você começar a programar. Porque quando a gente programa, né, quando eu aprendi na faculdade, por exemplo, programação, eu o que eu podia programar. Então, nossa, eu faço parte do panteão de pessoas do mundo que programa agora. Foi uma coisa que que mexeu comigo. E Só que quando eu comecei a programar, eu fazia muitos projetos com, sei lá, planilha que calculava churrasco. E agora, no como mais carne também, então não serve. Ou planilha que fica achando números primos, né? Então, no começo, eu achava vários números primos, eu deixava uma semana o computador rodando para achar mais um número primo, assim, não deixava ninguém usar na casa do meu pai. Era. Enfim. Quando você tem um espaço com personagens, né? Que, por exemplo, tem o gatinho do Scratch, você pode mudar ele para outros tipos de personagens e programar ele com esses bloquinhos, né? Isso é muito legal. Isso é a mesma programação que a gente tem em linguagens de mais baixo nível, né? Mais baixo nível que o Express, ela chama Python, que já é de alto nível, que é uma linguagem mais, mais simples de programar, né? Que é menos próxima da, da linguagem de um processador, por exemplo. Também, só voltar aqui no Tinkercad, para mostrar uma coisa legal. Quando você vai programar o Arduino aqui, você pode tanto programar ele em texto, né? Que seria C. C++, ou o AI, né, que é muito próximo de C++. E uma coisa fantástica que ele tem, você pode escrever um texto em blocos e você vê ele depois em código. E você pode aprender assim. É muito legal. E também a plataforma CodeIoT, que eu já mostrei, que ela pega essas outras plataformas e cria didáticas. Enfim, fala um pouquinho de como trabalhar com isso. Queria também, gente, falar um pouquinho dos professores que já passaram pelo code CodeIoT. Essa, a gente faz isso desde 2017. Né? As Sempre que os professores vêm, a gente pede para eles elaborarem planos de aulas. E a gente tem no site também, do CoJayoti, vários relatos de planos de aulas desenvolvidos por professores para professores para, para as suas instituições, né? a maior parte de escola pública. Então, se vocês quiserem também referências, essa que eu não coloquei na apresentação, vou colocar agora. Se vocês quiserem também algumas referências. Não referências de plataformas, mas de como trabalhar esses projetos ou como, enfim, saber o que outras pessoas fizeram. Depois eu coloco, porque está meio complicado falar e colocar ao mesmo tempo. Esse Code IoT que a gente desenvolveu, são, então, encontros virtuais com oito horas ao longo da semana. São três horas no sábado, três horas no outro e duas horas de atividade no meio da semana. E a gente focou, assim, né... Tem uma metáfora que o pessoal do MIT usa, que eles usam para atividades, que é pisos baixos, tetos altos e paredes amplas, né? O que, que é isso? Bom, fazendo uma analogia de uma atividade, uma aula, uma oficina, qualquer coisa que você faça parte, é... quando a gente fala em teto, piso baixo, o piso baixo é melhor você entrar numa sala. Se ela tem um degrauzinho pequeno, né? é um micro desafio, mas você consegue entrar e você está lá na sala. Mas se você coloca um piso muito alto, quer dizer que você não vai conseguir entrar. é um piso né, que tem um degrau de 3 metros. Claro, quem faz le parkour vai conseguir subir. É, eu já fiz le parkour, eu quebrei a mão e eu parei. Então, agora eu não conseguiria mais entrar nessa sala aqui. A galera do parkour entraria. Porque eu não tenho as habilidades que precisa. Então, assim, eu com o que eu tenho comigo hoje, né, não, não minhas coisas físicas, mas as habilidades, o que eu tenho, enfim, o que eu estudei, eu não conseguiria fazer essa atividade. Então, a gente pensa atividades para que elas sejam fáceis de começar, né? Então, a gente sempre começa explorando a plataforma. Antes de programar no Scratch, a gente mostra, brinca no Scratch, encaixa os bloquinhos um no outro, vê como é que é essa dinâmica. TinkerCAD é a mesma coisa. E aí a gente tem os tetos altos. O que é o um teto alto? Bom, é, nessa metáfora, o teto alto é a gente poder complexificar um projeto. Você pega um projeto que ele é muito simples de começar. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito muito simples de continuar também. Você não pode testar novas coisas, não pode explorar um ambiente muito fechado. Você não vai conseguir. Aquele aluno que tem mais dificuldade vai ser ótimo para ele. Mas aquele que tem aquela vontade de ir além, que faz aquelas perguntas, que assim, tem que parar para pensar, você não vai conseguir pegar essa pessoa. Então, você, também é legal pensar, um, um uma, enfim, esse ecossistema, essa experiência inteira que você vai criar, é, deixando espaços para para então, as pessoas poderem ir um pouco além, né? elas poderem experimentar, poder desgarrar um pouco do grupo e fazer os próprios, as próprias coisas. E as paredes amplas, gente, é o seguinte, se você fizer uma coisa com pisos baixos, legal, né? com tetos altos, muito legal, mas todo mundo fizer exatamente o mesmo projeto da mesma forma, né? qual que é o ganho disso? Quanto que a pessoa realmente se colocou no projeto? Como é quanto, Quão significativo é aquilo para ela? Né? E fazer um projeto igual não quer dizer usar o Scratch, todo mundo usou o Scratch. Mas todo mundo fez a mesma historinha no Scratch, todo mundo usou os mesmos personagens da mesma forma, não é tão legal. É legal, mas não é tão legal. Para ser muito legal, é importante as pessoas poderem fazer o que elas, um pouco delas nesse projeto. Então, uma plataforma que nem o Scratch, que você pode programar, mas você pode criar histórias e tal, enfim, dinâmicas entre os personagens. É, é importante ter as paredes amplas para você conseguir deixar o aluno ou a pessoa que estiver participando do seu projeto se expressar, né? para ela também conseguir, enfim... Né? Se uma pessoa gosta mais de música, ela pode fazer um projeto sobre música. Outros gostam mais, enfim, de design. Teve aluno meu que não saiu do pente do scratch, ele só queria criar os personagens. A gente colocou ele com um, um outro amigo dele que adorava programar. E eles era um programa muito legal, bonito e legal porque um focou no código, o outro focou no design, né? E esses espaços são, são legais. Eu estou falando isso porque a gente pensou essas, esses encontros com o assim como tantas outras coisas que eu tenho feito nesses últimos meses, sempre com os pisos baixos, porque é mais difícil a gente começar à distância, a gente fazer esse trabalho. Então, a gente pensou esse essa formação, esse encontro, para quem nunca programou. E eu vou deixar aqui com vocês agora, gente. Ah, só fechar aqui são os encontros, os primeiros passos. E para quem é professor ou professora de escola pública, a gente vinculado à USP consegue, é, a gente da USP, né, também com a Samsung, consegue emitir o, um certificado que é que é importante, né, para a progressão da carreira e tal, virar realmente uma formação. Eu queria só, né, já caminhando aqui para o final. É, não quero ser poliano, né? Poliano, pra quem não sabe, acho que é, não sei se é um mito grego, não sei a origem, exatamente. Mas é, aquela é pessoa que, quando acontece uma coisa ruim, ela, ela fala, não, tá tudo bem, tipo, perdi um braço, mas eu tenho outro. Daí você vai, tipo, acontecendo muitas coisas com a pessoa e ela tá sempre otimista, que não é necessariamente uma coisa boa. Mas eu queria só trazer um outro lado aqui desse momento que a gente está vivendo, que eu vejo muito desespero, muito assim, abandono dos professores, muita assim, angústia. né? E, de um certo lado, eu acho que essas coisas que a gente está tentando fazer online, elas não estão aqui para substituir as presenciais. Essa é a minha visão, gente. Essas coisas online, elas na minha visão, elas viriam daqui a uns 20 anos, né? viriam com um pouquinho mais de calma, a gente tem o tempo para se adaptar. A gente e os alunos. E toda a sociedade é para se adaptar para uma coisa um pouco mais híbrida, né? Às vezes não precisar se deslocar tanto pela cidade para uma reunião de meia hora, enfim. E tô, eu estou fazendo esse, esse trabalho de separar as coisas porque a gente tenta substituir uma ao ou outro. Eu acho que são coisas que não são... Cada uma tem o seu valor, são duas coisas separadas. E esse gráfico é uma, o que eu quis tentar mostrar, né? Porque aqui está separado por cores, são as regiões do Brasil. A gente faz essa formação, a gente faz ainda, né só que não presencial agora, lá na USP, no campus mesmo, do Butantan, aqui em São Paulo. E a gente, enfim, né, no máximo vinham pessoas de perto, assim, claro, já vieram pessoas de outros estados, mas é bem raro. E vinham pessoas sempre, sei lá, da cidade de São Paulo, região. E fazendo online, a gente conseguiu atingir mais de 20 estados, né? Claro, com alguns mais. Assim, são Paulo, nossa rede é maior nesse projeto. Mas é urgente de muito lugar, né? E nos outros encontros, agora a gente vai ver também quantas pessoas vão vir nesse encontro, e tentar, sei lá, passar a ideia de que, tentar aprender o máximo que a gente puder nesse momento, sem a cobrança de tentar substituir o que a gente vivia. É um outro momento, e eu acredito que quando a gente voltar para o presencial, um pouco disso vai ficar e um pouco disso é legal ficar, porque a gente está desenvolvendo muitas coisas legais, muitas soluções criativas, Nathan, muitas formas de trabalho. Oi. Você está compartilhando alguma coisa com a te da tela? Não estava? Vixe. Não, não tá, tava. A fala, tá. Parou. O gráfico é esse. O gráfico é esse. Pronto. Está compartilhando agora? Não. Não. Vixe. Gente, tudo que eu falei era só um gráfico. Aqui. É esse gráfico. Pronto. Que é, aqui são, é o perfil das pessoas que participaram dos dois primeiros encontros tá então a gente conseguiu atingir outros estados isso foi legal porque a gente também trabalha com né, trabalhando com Tinkercad, com scratch isso os professores conseguem reproduzir a distância então a gente trabalha essas coisas mas sem os recursos materiais e alcançando é, mais gente do Brasil isso é um ganho mas isso não substitui o que a gente está vivendo. é só um ganho não é para pôr numa balança eu acho que isso pesa muito mal contra a gente essa, essa piada foi foi nova Aqui, gente, tem o Code Week 1, né? Aprender Programar com Scratch, que da segunda leva, que vai ser no dia 3 de outubro, das 2 às 17 horários horário de Brasília. Porque agora a gente nunca pensou nisso, né? Porque sempre a é gente em São Paulo. E aí, como a gente fez a distância agora, veio gente do Brasil inteiro, e aí o pessoal. Aí, são... Brasil, para quem não sabe, tem quatro fusos horários diferentes. Então, tá aqui um, um, uma coisa nova que a gente aprendeu. É, deixa eu ver aqui. Ah, bibliografia. Gente. Eu poderia falar uma hora e meia sobre mentira, eu vou falar um mês sobre cada uma dessas coisas que estão aqui. Isso aqui eu não vou falar agora. Eu vou só mostrar algumas coisinhas para vocês para deixar com aquela vontadezinha. Tem, um... tem uma palavra em inglês. Nossa, tanta coisa para falar. Tem uma palavra em inglês, uma tinkering, né? Que a gente não tem uma tradução para em português, né? Que nem sei lá, em inglês não tem a tradução para a palavra saudades ou gambiarra, né? Isso é nosso patrimônio. É... E essa tink, esse tinkering ela é meio que uma prática exploratória, né? Quando você desmonta um objeto, você aprende desmontando quando você pega areia, sabe? E vai soltando ela na, no mar e vai formando aqueles castelinhos de botejamento você fica espalhando e fica meio pesquisando com a mão, brincando, tudo isso ao mesmo tempo. Isso é o tinkering. E eu faço parte de um grupo que chama Tinkerer, que a gente tem uma parceria com um museu dos Estados Unidos que chama Tinkering Studio, que fica dentro, quer dizer, o um museu chama Exploratório e dentro tem um núcleo de, de, de educação que chama Tinkering Studio. E eles fizeram uns guias em inglês né, de como trabalhar coisas com materiais sempre abertos. A gente traduziu esses guias para o português e eles estão aqui. Quem quiser vai ter uma atividade muito legal que a gente inclusive traduziu como Robisco. Você pega né, uma embalagem, alguma coisa plástica leve e amarra as canetas como perninhas e coloca um motor excêntrico em cima motor excêntrico, ele é tipo o motor do celular, que ele não é tipo uma hélice de avião que gira bem no centro e vai, sei lá, e é equilibrado. Ele fica tremendo e aí ele desenha. E cada aluno faz um robozinho que faz um desenho diferente. Eles até fazem rinha, né? Eu sou eu contra fazer os robôs brigarem entre si. Mas até porque não eles podem lembrar disso. Podem filmar e mostrar para os robôs jovens na hora que eles faziam. Enfim, muito legal. Tem, deixa eu ver... Eu fiz um projeto também que eu desenhei, eu documentei ele meio correndo, que é um avião de papelão que você meio que faz um avião, você imprime, né, um, um A4, cola no papelão, tá aqui embaixo o guia dele, né? Você pode inclusive colocar ele já tá vetorizado, você pode colocar numa cortadora laser. E aí você monta o avião, né? Ele só tem encaixes, ele não tem cola. E você pode depois que a pessoa faz o avião que eu inventei ela pode inventar peças novas para o né? daí os tetos altos, ela pode desenvolver o que ela quiser e cada um fazer o seu, paredes amplas, embora seja também fácil de começar. Enfim, várias é, várias sugestões de materiais. Um que eu acho muito importante de mostrar, a galera do Tinkering Studio, e aí é em inglês, a gente não, não consegue traduzir isso, eles fizeram alguns guias de atividade, de tinkering em casa, para esse momento que a gente está vivendo. E tá aqui, rodas de invenções, as catalisadoras, um monte de projeto legal, gente. Aí fica para vocês olharem depois, tá? E tá aí o meu contato, é, adoro falar sobre isso, sou super do open source, adoro assim, tem que distribuir, porque no fundo, no fundo essas coisas não são nossas, né? A gente já usa uma língua que a gente nem inventou para pensar, a gente se apropria das coisas da humanidade. Né? a linguagem, criatividade, várias coisas. É importante também devolver assim as coisas são do mundo. E quem quiser depois falar um pouquinho mais, esse aqui é o meu Instagram e esse aqui é o meu e-mail. É. É, valeu. Eu vi aqui que tinha uma pergunta sobre alunos com deficiência e se vocês tinham alguma experiência com eles. É, eu tenho um pouco. Posso falar? Posso falar? que sim, aí o Miguel fala em seguida. É, ou se quiser falar primeiro, Miguel, pode ser também. Posso, posso comentar, né? A gente já havia abordado isso, mas aí foi o Isaac que acabou respondendo na semana passada. Não sei nem se é a mesma pessoa que está perguntando, mas se você for ouvir de novo a mesma história, agora você vai ouvir de outra pessoa e tem um outro, uma outra visão, né? Eu trabalhei no Sesc por dois anos, na Escola Sesc de Ensino Médio, ali na Barra da Tijuca, né? Jacarepaguá, na verdade. É, e a escola, ela recebe alunos com deficiência. Não sei porquê, mas na maioria das vezes, talvez os pais se sintam receosos, nós não tínhamos nenhum aluno com deficiência, deficiência é, grave, digamos assim, motor ou cognitiva. O máximo que eu tive contato e tive oportunidade de trabalhar foi com uma aluna de baixa visão. A aluna, ela tinha uma questão de baixa visão mesmo, e, e o que acontecia muitas vezes é que para ler o livro ela precisava manter o livro muito próximo ao rosto. Cerca de 5 centímetros, 6 centímetros do rosto. E isso cansava muito a aluna, no sentido de que ela tinha que ficar segurando com o cotovelo aqui por horas, né, o livro. Então, a experiência que eu tive foi de desenvolver uma espécie de uma espécie de suporte para ela. né é, Aí a gente utilizou a MDF para fazer um primeiro protótipo, fizemos os cortes a laser de um suporte que se ajustava em até cinco angulações. É, mas foi essa a minha experiência. Eu também tive a oportunidade de trabalhar, é, de trabalhar não, de desenvolver um projeto na FR, que é a Associação Fluminense de Reabilitação aqui de Niterói, onde eu trabalhei com crianças diagnosticadas com TEA, que seria o transtorno do espectro autista. Nesse período também foram abordadas questões de ensino, a gente estava trabalhando com alfabetização específica para essas crianças, e foi desenvolvido um projeto bem bacana também é um projeto de faculdade onde a gente chegou à conclusão de que a gente tinha que trabalhar com crianças diagnosticadas com TEA sempre com significação, né? você tem que sempre estar atrelando a questão de que a letra A está relacionada com, de repente, a abelha ou com o abacaxi. Então, foi um projeto que a gente realizou também. É, é isso. Vou passar a palavra para o Natan agora. Espero que tenha respondido. É, a minha, a gente, acho que a gente são duas categorias. Uma é na mosca, o que o Miguel falou. Né, a fabricação digital, essas coisas, elas ajudam muito. Né? A gente... Cada pessoa é diferente e cada pessoa quer, precisa, vive diferente. E como é que você vai fazer coisas para tantas pessoas diferentes? Né? Se você tem uma fábrica igual para todo mundo, né? que faz o mesmo celular, o mesmo cabo, o mesmo tudo, a mesma televisão, os mesmos programas, os mesmos tipos de programas de televisão. E... Então a gente consegue fazer coisas, né? fabricar, só pegar aqui um exemplo. Eu tenho, é que aqui eu acende com LED. Eu fiz uma luminária para minha casa, né? objetos físicos. É Claro, não é uma questão de acessibilidade é, fazer uma luminária. né? Mas eu posso fazer uma luminária assim como posso fazer objetos que favoreçam a acessibilidade de pessoas. É, são diferentes entre si, né? todo mundo. Então, pra, exatamente o que aquela pessoa precisa. E tem um outro lado, que é você fazer atividades mão na massa com ou sem tecnologia com essas crianças que precisam de algum olhar diferente. Então, na minha visão de educador, a gente tem várias formas de trabalhar a educação. Tem a metodologia tradicional, tem construtivismo, construcionismo, enfim, são as que eu trabalho mais, né, pessoas falando essas. E, e também é importante, às vezes, né, não exatamente o tempo todo ter uma, uma educação tradicional, mas é uma, uma educação um pouco, um pouco, uh, misturada, forte, né, com academia, com rigor científico. Isso é importante, a gente está perdendo um pouco isso, principalmente no Brasil nesse momento. E tem o lado da gente criar novas formas os alunos trabalharem. Então, às vezes, você trabalhar com materiais, com uma atividade de mão na massa, trabalhar com, com um LED, alguma coisa que brilha alguma coisa que chama a atenção, pode fazer aquilo fazer mais sentido para o aluno no processo de aprendizagem dele ou dela. Então, você pode pegar essas coisas, por exemplo, vários desses projetos que estão aqui na bibliografia da, da apresentação que eu passei, você pode trabalhar com alunos de várias idades, eu já fez atividades dessas com alunos de seis Há 60 anos e dá certo né porque é uma coisa humana então você pegar essas coisas e trazer como possibilidade metodológica para os seus alunos pode ser uma coisa muito legal né aumentar a possibilidade de coisas que eles têm acesso e contato com né E aí papelão a Arduino o eu gostaria de fazer dois comentários só, ainda dentro desse assunto. Né? É, a Michelle, que está aqui também assistindo, e ela também trabalha comigo na plataforma, ela pediu para comentar que a plataforma já teve alunos PCDs. Eu não tenho essa experiência para passar para você, porque provavelmente não foi dentro de algum curso que eu estava envolvido, ou algo do gênero. Aí eu vi que foi até a Mariana, Mariana? Mariana... É, Mariana Menezes, que comentou sobre trabalhar com lixo, né? produzem com lixo. E aí eu queria só fazer um adendo, a gente que é designer, principalmente de produto, a gente é, aborda o lixo de uma forma talvez um pouco curiosa. né? A gente designa que lixo é tudo aquilo que está desprovido de significado. Então, quando você ressignifica o material, quando você ressignifica aquilo que ia é para descarte, imediatamente ele deixa de ser lixo. E é muito interessante a gente ver, por exemplo, o trabalho em em outros locais também, não na plataforma, mas é, aí na Moleque de 10, com crianças também, numa faixa de 3 a 12 anos. E é muito interessante ver como essa, essa faixa etária ela tem uma facilidade em ressignificar objetos, né? como é que ela tem uma, uma facilidade em nada se lixo, em tudo poder ser reutilizado, né? em como é que uma garrafa PET, se você juntar 5, vira pino de boliche, como é que você consegue trabalhar isso. Então, Queria só fazer esse atento de que, a partir do momento que você pega o que estava no lixo e já se propõe a usar ele como material, do ponto de vista do designer, aquilo já não é mais lixo. Já virou a sua matéria-prima, o seu insumo. É, teve mais uma pergunta, que foi, acho que foi mais direcionada para o Natan, que era se os cursos do Code IOT estão online. Acho que foi o Jonathan que comentou. Está tá mudo aqui. É, sim, é, bom... Agora sim é tudo online, né? não tem muito como, né? tá meio que nisso, né? o Brasil, o mundo tá online. É... Então as formações são online, as formações geralmente elas são presenciais e a gente fazia é em São Paulo e em Manaus, porque lá no Amazonas né tem, uma... tem, uma outra... tem um vínculo forte com a Samsung e com a UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, então a gente fazia meio que lá mas também aberto a fazer em outros lugares, mas geralmente vinculado a uma secretaria de educação para conseguir trazer bastante gente da rede pública. Então as formações agora estão sendo online e o curso mesmo, né, que é o codeiot.org.br, ele é aberto online em 100%, ele tem vídeo da galera falando, são tipo são parceiros de trabalho e amigos também. Né? Toda a galera do, do laboratório lá da USP explicando, falando desde esse comecinho até o final do processo do letramento, até você chegar à internet das coisas com os conceitos e sugestões de atividades para trabalhar com os alunos também. Então, agora está tudo online, mas antes a gente fazia as formações mesmo presenciais, mas são coisas separadas, pode fazer o um curso e não fazer a, a formação. Eu acredito que seja isso, então, se gente mais perguntas, quero agradecer novamente a participação do Matando, Miguel, muito obrigada. Muito obrigada por vocês estão aqui nesse sábado de frio participando. É, vi que tem pessoas de outros estados também, além do, do, do Sudeste Então fica aí de novo o convite para vocês seguirem Miguel na cana, nas redes sociais Food, Legal Zone, o Hub E é isso, gente Bom sábado para vocês, bom domingo